Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre choque cultural. Choque cultural é um negócio meio doido que a gente só cai na real mesmo quando a gente muda para outro lugar, quando a gente mora naquele país por algum tempo e aí a gente tem uma realidade é um pouco diferente da nossa. Pra quem não me conhece, meu nome é Débora e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato pelo Mundo. Na realidade, esse vídeo foi ideia de uma amiga que já morou fora do país, principalmente ela já morou aqui na Europa. E ela falou, comentou comigo, a gente foi conversando um pouco e eu fiquei pensando, nossa, é isso mesmo, né? É isso que acontece. Então, pra você conhecer um pouquinho daqui, eu vou comentar algumas coisas que eu acho diferente e algumas coisas que nos chocam às vezes, né? Aqui, por exemplo, uma coisa que eu vejo bastante, é, que não tem na realidade, é ver, tipo, os pais beijando os filhos, abraçando eles, é, tendo esse contato né, com, a, com a criança, eles não são muito de, de contato, assim, de abraçar, de beijar, eles fazem isso, você vê algumas vezes, eu vejo algumas mães com as crianças, com os bebês fazendo isso, mas não é algo como no Brasil, né, que a gente pega o neném de alguém, dá uns beijos nele, dá uns agarros no neném, ou alguma coisa assim. É muito difícil fazer isso aqui, as crianças até estranham se você fizer isso com elas. É, e aqui também eles te cumprimentam uh, apenas com as mãos. Se ele nunca te viu, ele só vai te cumprimentar normal, com as mãos. E também é, é algo para eles, assim, de abraçar, beijar, é algo que só... Na realidade, nem beijo. Aqui não dá beijo é, como, eles, como a gente dá no Brasil. Em São Paulo, que é a minha cidade, a gente cumprimenta dando beijinho na bochecha. E um só... Tem alguns estados, né? A gente aí tem até o choque cultural quando a gente viaja para outro estado, como Rio ou sei lá outro, e às vezes é dois ou três beijinhos na bochecha. E aqui não tem isso, aqui é só o abraço se a pessoa já te conhece há um bom tempo, se ela já é a sua amiga, se ela já, já te viu várias vezes, se você realmente teve uma amizade com essa pessoa, ela vai te abraçar. Fora isso, ela sempre vai te cumprimentar apenas com as mãos. Pro Simon, na realidade, foi um choque é, cultural quando ele foi pro Brasil comigo. Porque todo mundo que cumprimentava ele, principalmente né, as pessoas que estavam conhecendo ele, já me conheciam, as pessoas abraçavam ele e davam um beijo nele. Então ele achou isso muito estranho e ele falava: nossa, tá todo mundo me beijando. E eu falei pra ele que isso é normal. As pessoas no Brasil elas cumprimentam a gente com beijos e abraços, e isso é super normal das pessoas fazerem, não é porque ela tá se paquerando, nada disso não, é porque é o jeito do brasileiro ser, que aqui pra eles não existe, não tem isso. E também agora com esse negócio do corona, claro, fica mais difícil ainda as pessoas abraçarem e beijarem, então acho que pra voltar, né, acostumar com, só cumprimentar com as mãos, ainda vai levar um tempo, imagina é, beijar e abraçar. Outra coisa que acontece aqui e que não é uma crítica, cada um cuida da sua vida, mas é algo que nós fazemos, né? O brasileiro gosta de tomar banho, que eu comento no vídeo anterior. Nós tomamos banho duas, três, quatro vezes, dependendo do lugar onde a gente mora, é porque nós gostamos do banho, nós gostamos né, dessa refrescância, desse negócio, porque o Brasil é muito calor e essas coisas assim. Aqui os dinamarqueses não tomam banho todos os dias, é, na cabeça deles, eu acho que é um desperdício de água e também não faz bem a pele por causa do, do cal, calcário que tem aqui, né? O cálcio que tem aqui na água é muito forte, realmente deixa a nossa pele bem mais seca e bem mais estranha. Mas eu continuo tomando banho todos os dias, é, o Simon toma banho todos os dias, porque na realidade ele casou comigo, porque eu acho que se ele não tivesse casado comigo, ele não tomaria banho todos os dias, é, como um brasileiro, né? É, o dinamarquês ele não toma banho todo dia e ele também não dá banho. Claro, se ele não toma banho todo dia, piorou as crianças. Eles não dão banho nas crianças todos os dias, é para eles, é normal e não tem necessidade. A pessoa não está suja, é, para tomar banho todos os dias. Que eu acho um pouco estranho, né? Eu acho que o banho relaxa também, eu acho que o banho dá um frescor na gente. Eu acho que também por causa do frio, eles também não gostam muito de tomar o banho, né? Porque aqui é bastante frio, mas mesmo assim eu acho que o banho ele traz uma leveza para nós, ele traz um relaxamento e eu gosto muito. Então, é, faz parte do meu dia tomar banho, mas não faz parte do dia a dia do dinamarquês, então ele tem um dia certo aí que ele escolhe para tomar um banho e tem sim algumas pessoas que tomam banho todos os dias não é no geral, porque eu já conheci, já conversei com pessoas aqui dinamarquesas que falam que tomam banho todos os dias mas eles acham engraçado quando eu falo que tomam banho todos os dias e às vezes, e a criança também, a gente dá banho todos os dias eles acharam até engraçado quando eu falei que o bebê, né, quando ele nasce no próprio hospital, ele já tem o primeiro banho do neném no hospital. E aqui não, aqui eles esperam uns dias pra dar banho nos recém-nascidos, porque eles acham que é, é bom ter é, o óleo, né, aquele o, o jeito que o neném nasceu. Claro que eles dão uma limpada, né, tiram o, o sangue, aquela coisa, mas eles não dão banho. Que é algo bem chocante pra mim, né. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Porque no Brasil a primeira coisa, a primeira coisa importantíssima é dar um banho, né? É ter esse contato com o neném, que é dar um banho nele. Então, é, eu, acho, eu acho que é um negócio um, um pouquinho diferente. Outra coisa que eu acho bem interessante aqui é os aniversários. Aqui eu já comentei, né, que nos aniversários eles gostam de usar as bandeiras daqui da Dinamarca, no, no meu vídeo que eu comento das curiosidades aqui da Dinamarca, eu falo sobre isso um pouquinho, mas é, aqui não tem essa coisa de decorar, de fazer mesa, de colocar docinho, bolo, tudo na mesa para tirar foto, nada disso. Aqui geralmente eles convidam a família, os mais próximos, para comemorar o aniversário daquela pessoa, pode ser criança ou adulto. Às vezes até é engraçado que a casa tem uma criança e aí é, eles convidam a família, né, os avós, os tios, para participarem do aniversário, as pessoas sentam na mesa, é, tomam um café da manhã juntos, ou um almoço, ou um jantar, comem um bolo, dão um presente para a criança e é isso, beijo, tchau! É mais essa coisa de estar com a família, e não é igual no Brasil, essas festas que a gente chama as crianças, chama os pais, chama os tios, chama a família toda e comemora o aniversário lá em grande escala, com uma grande decoração ou aquele monte de coisa. Eu gosto muito das festinhas do Brasil, na realidade, eu gosto muito de comer aquelas guloseimas que tem, os doces, os salgadinhos, eu acho que isso eu sinto bastante falta e aqui eu acho um pouco as festinhas das crianças bem sem graça e dos adultos também, é mais, é mais um encontro mesmo, onde eles convidam as pessoas, comem junto, é, ficam lá juntos, bebem e depois vão embora. É, é basicamente isso que acontece aqui, mas eu gosto mesmo das festas do Brasil. Então, quando eu vou numa festa aqui, eu acho um pouquinho sem graça. Uma outra coisa que eu acho bem interessante aqui é ir no restaurante. Gente, aqui as pessoas vão pro restaurante para comer, elas comem terminam e vão embora. No Brasil, uh, que eu fico assim e sinto muita saudade, é de você ir com os amigos no restaurante, não importa qual restaurante que seja, se é caro, se é barato, ou se é só um McDonald's, ou um Habib's, ou um ragazzo eu gosto muito de ir nesses restaurantes e a gente ficar horas conversando com os amigos, pede às vezes a comida, claro, mas às vezes não pede nem muita coisa e a gente fica lá horas, horas conversando até o restaurante fechar ou até mesmo se o restaurante for 24 horas, a gente fica lá até a hora que der. E o brasileiro é assim e ele gosta dessa coisa de conversar, de estar tá junto. Aqui não, aqui o, o importante é você ir no restaurante, comer, terminar e dar um lugar para outro, principalmente se o restaurante estiver cheio. Então, eu estou comparando um pouco porque é algo que eu sinto falta e é algo que me choca um pouco aqui e eu acho bem sem graça também essa coisa de só ir no restaurante, só comer e às vezes é isso. E às vezes é um aniversário de alguém ou alguma coisa. Quando é um aniversário de alguém ou alguma comemoração, até ficam mais tempo no restaurante, mas mesmo assim... É só comer, na hora que termina de servir comida, é hora de ir embora. Então é algo que eu acho assim é interessante aqui, né? E é algo que eu sinto muita falta é de estar com os amigos por horas no restaurante. Uma outra coisa que aqui tem muito é eles não são atrasados. Aqui não tem essa de chegar atrasado nos lugares. O horário tá marcado, você chega na hora. Nem às vezes mais, nem menos. Aqui as pessoas geralmente chegam exatamente na hora. Se é uma festa, por exemplo, ninguém chega atrasado falando que vai ser o primeiro. Pensando, ah, eu vou chegar atrasado porque eu não quero ser o primeiro. Eu vou chegar uns 20 minutos depois porque eu não quero ser o primeiro a chegar na festa. Na realidade, todo mundo chega junto e geralmente todo mundo vai embora junto. Aqui... Todo mundo é bem pontual, as pessoas aqui na Europa no geral, elas são bem pontuais e é muita falta de educação você chegar atrasado nos lugares. O brasileiro é uma pessoa bem atrasada, eu não sou atrasada, eu gosto de ser pontual também, o Simon né, é europeu e ele é pontual, às vezes ele chega, ele, ele às vezes quer chegar um pouco antes, mas geralmente eu gosto de chegar na hora, já que é pra chegar... Todo mundo na hora, a gente chega na hora aqui. Então, a pontualidade é algo muito importante é, quando você mora na Europa. Outra coisa que acontece aqui é os dinamarqueses eles não são de improvisos. Então, não tem essa de você ligar tipo agora para a pessoa falar, ei, vamos para um restaurante, vamos para um cinema, vamos fazer alguma coisa agora ou daqui meia hora, te pego aí. Não existe isso aqui, é muito complicado se você fizer isso, pode até acontecer em alguns casos, mas a grande maioria eles querem que você combine com eles é, dias antes, pelo menos um ou dois dias antes. Muita gente combina as coisas uma semana antes para ter certeza de que aquilo está combinado. Então assim, eles vão marcar o horário com você, vão marcar o dia é, para fazer alguma coisa, e eles não e eles vão ficar surpresos se um dia você aparecer de surpresa na casa deles ou alguma coisa assim. Como eu sempre falo, o simel é uma mistura de dinamarquês com brasileiro e ele gosta de fazer surpresa. Então, geralmente, a gente aparece na casa da mãe dele de surpresa, na casa do irmão dele, mas da família, né? A gente sempre aparece de surpresa assim. Mas eles ficam surpresos mesmo quando a gente aparece e eles perguntam, o que é que você tá fazendo aqui? Tipo... Por que você não falou antes que ia vir, né? É basicamente isso, mas a gente continua aparecendo. Eu fico às vezes um pouquinho com vergonha, mas já que a família é do Simão mesmo, ele não liga, então eu acabo indo na onda. Então aqui tudo é marcado, tudo tem hora e nada de improviso. Se for improvisar, olha, vai ser uma surpresa mesmo, viu? Essa é algo simples que eu até comento no vídeo que eu experimento comida dinamarquesa, os dinamarqueses aqui, eles não comem comida no almoço, eles comem pão. E é o pão que eu já mostrei em alguns vídeos atrás, como no vídeo das curiosidades e no vídeo experimentando comida dinamarquesa. Os dinamarqueses gostam de comer pão, porque o horário de trabalho deles, é, o horário de almoço deles é bem curto. Às vezes eles só tem 20 minutos, 15 minutos, meia horinha para comer porque eles pagam por esse horário, né? Então eles não querem perder esse horário. Eles querem ir embora cedo, né? Então eles não ficam trabalhando até seis, sete da noite. Eles trabalham até umas quatro, quatro e meia, cinco horas e depois eles querem ir embora para ter o tempo com a família, o jantar com a família. Então geralmente eles comem bem rápido no almoço. Então a comida geralmente dos dinamarqueses é pão com alguma coisa por cima, né, como o patê de, de fígado, que eu experimentei, e outras coisas que eles acabam comendo, que é rápido, algo bem rápido, que não precisa esquentar, não precisa pôr em micro-ondas, não precisa usar outras coisas, a não ser só abrir o potinho, né, só abrir a marmita e comer. O Simon... Ele come bem rápido, né, a comida dele, mas geralmente ele leva o que restou da janta, que é geralmente o prato quente aqui da Dinamarca, né. Então sempre tem um restinho de comida, ele leva pro almoço dele, ele não gosta do pão de, dos dinamarqueses, mas ele come a comida é, que às vezes sobra da janta. Então ele esquenta assim no micro-ondas, ele senta e come, mas bem rápido também, porque ele fala que ele tem só 20 minutos. Outra coisa que os dinamarqueses, eles não são muito fãs, são coisas com perfumes. Então, você vai ver muito aqui nos mercados, por exemplo, sabonete, shampoo, é, produtos de limpeza, tudo isso sem perfume, sem cor, sem nada. É só um negócio ali para você lavar a mão mesmo e só espuma. Mas não tem o cheiro, né? Ou é algum produto que é só para limpar mesmo sem cheiro nenhum. Nós não. Eu, por exemplo, gosto muito de coisas com perfume. Não, assim, sou doida por perfume, não uso muito porque eu sou meio alérgica, mas eu gosto de ter um cheirinho, né? Eu gosto de um desodorante que cheira gostosinho, é, eu gosto de um produto que quando limpa a casa, de sentir o cheiro da limpeza. Eu gosto de colocar, tipo, amaciante na roupa para ficar com o cheirinho. Essas coisas, assim, é, eu gosto muito e que os dinamarqueses não gostam. Então, a grande maioria das pessoas que eu conheço, eles não usam produtos que cheiram, né? Que tem um cheiro forte. Os bebês, por exemplo, aqui, eles não têm um cheirinho de bebê. Tem um cheiro deles. É um cheiro que eu acho engraçado, assim, quando você cheira um né, um bebezinho do Brasil, você sente lá um mamãe e bebê, um, sei lá, um Johnson Johnson, é, alguma coisa assim, mas aqui não. Aqui você não sente o cheirinho, né, no bebê, porque tudo que eles usam tá sem cheiro. Em alguns casos é bom, porque tem criança que é alérgica, mas, né, no Brasil as criançadas fica tudo cheirosa e tá tudo certo. Mas eu acho isso bem interessante, essa coisa, né, de, de sentir o cheiro, de, de não ter cheiro nas coisas. Eu acho algo que... Que eu não gosto muito na realidade. Eu gosto de sentir o cheiro das coisas. O cheiro da limpeza. E é isso. O Simon já até acostumou. Ele compra as coisas com cheiro pra mim. Ele sempre vê. Ah, isso aqui tem cheiro. É isso que você quer? É, é esse aí mesmo. Então é algo que eu gosto. E que eu continuo usando e fazendo aqui com certeza. Uma última coisa e não menos importante. Mas é algo que eu já vi não só aqui na Dinamarca. Mas eu já vi em outros países da Europa. E se você é casado com um europeu, ou você conhece alguém, deixa aí nos comentários, que é algo que eu acho interessante. Os europeus, eles não gostam muito de dividir o que eles têm. A gente, os brasileiros, nós crescemos com essa coisa, né, da, dos nossos pais, da nossa mãe, falando, oferece para o seu amiguinho, pergunta se ele não quer, ah, você tem, você pode repartir. Essas coisas, assim, que a gente é acostuma a fazer, que é algo que eles não fazem. E eu, eu não acho que é por maldade, é mesmo cultural. É algo que eles aprenderam assim, cresceram assim. Cada um tem o seu, eles sempre tiveram o seu. E a gente não. A gente cresceu num país onde algumas pessoas não têm. E eu posso dar o que eu tenho se eu tenho mais ou se eu posso dividir ou uma única coisa que eu tenho. É, a gente aprende muito a dividir, a compartilhar. As coisas que nós temos. Eu acho muito engraçado que quando minha mãe veio aqui... Ou até mesmo quando o Simon foi no Brasil... Alguma coisa que ela tava comendo... algum Alguma coisa assim... Sei lá... Tava comendo um pedaço de bolo... Ela chegava com um pedaço de bolo em algum lugar... E ela oferecia para as pessoas que estavam ali. Eles na realidade acham estranho... Porque a pessoa tá comendo um pedaço de bolo... Por que, que ela tá oferecendo... Se ela não tem mais para dar? Então assim eles acham um pouco estranho na hora que você pergunta, você quer? Você aceita? O Simon, por exemplo, eu vivo perguntando, você quer um pedaço? Você quer experimentar? Ele não aceita, ele não pega. É algo cultural, é algo dele, que não é por maldade, não é porque ele não quer dividir comigo, é, não é porque ele não gosta de mim, mas é porque é o jeito dele de... Não tem necessidade de você querer dividir esse pedacinho de pão comigo. Uma coisa que eu acho bem interessante aqui, por exemplo, eles compram pizza. Aqui tem uma pizza num tamanho individual. Não chega a ser brotinho, porque ela é muito pequena. Mas ela é uma pizza onde as pessoas comem individualmente. ela não divide aquela pizza. Aquela pizza é dela, ela que escolheu aquele sabor e aquela, ela que vai comer aquela pizza. Se você quiser... Uma pizza, você pede uma pra você. A não ser que você peça uma pizza gigante e aí você é, compartilha com a família ou com quem for. Mas aqui você vê muito essa coisa de comprar, cada um compra o seu e aí você não precisa dividir com ninguém. Se tá ali pra todo mundo, eles não vão perguntar se você quer. Mas se alguém tá comendo alguma coisa e ela te oferece, é porque ela, ela realmente quer te dar. E às vezes a gente fala, não, não, obrigada por educação, que é assim que a gente aprendeu também no Brasil. E às vezes nós queremos, mas nós falamos não. Eles não perguntam mais de três vezes ou duas vezes se você quer. Às vezes a gente no Brasil pergunta, ah não, mas aceita, pega um, vai. Não tem essa aqui, eles não vão ficar te perguntando. Se você falar que você não quer, é isso, não quer, beijo, tchau. Se você quer, você pega. Então, eles são bem diretos também nessa coisa. Se eles te oferecerem, se eles quiserem dividir, eles vão ser bem diretos. Então, se você estiver aqui na Europa e alguém te oferecer alguma coisa, eh, responda que sim ou não. Seja bem direto. Mas não fica querendo fazer charminho de brasileiro, falando, ah, não, talvez, posso experimentar depois. Ou é, ou não é. Que aí é mais fácil para eles entenderem o que você quer. Então, os dinamarqueses e alguns europeus é, são assim, bem diretos, e é bom às vezes a gente ser direto também. Bom gente, o vídeo de hoje foi esse, se você gostou desse vídeo, já curte esse vídeo, se você é novo nesse canal, não esquece de se inscrever, e deixa aí nos comentários se você mora fora, ou se você mudou de estado no Brasil, e quais foram os choques culturais que você teve, ou algo que você sentiu, que é bem diferente da, da sua cultura, né, daquilo que você aprendeu. Deixa aí nos comentários, vai ser legal é, ouvir de você também essa coisa sobre o choque cultural, que não é algo fácil e que às vezes a gente se acostuma ou não e aprende também a conviver. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um grande beijo e até o próximo. Tchau!